Olá, então, meu nome é Sara, sou mobilizadora do município de Seus Campos e para nós é muito importante estar nesse evento porque é uma troca de experiência aqui nós vemos a evolução que tivemos no início do ano até agora ouvimos e vimos experiências também de outras pessoas que são muito importantes para nós né? a caminhada que temos ainda que fazer enquanto mobilizadores, né? o nosso papel perante a escola, a sociedade e o movimento que nós temos ainda que fazer. Né? Então, para nós, esse, esse evento, esse momento e, e esse encontro é muito importante.